O lixo orgânico é um dos principais vilões do combate às mudanças climáticas. Mudar a forma de tratar a comida que jogamos fora pode resolver esse problema e, de quebra, dar uma nova função ao que descartamos. O metano é um dos principais gases causadores do efeito estufa. No Brasil, a maior parte das emissões vem da pecuária. Em segundo lugar, da decomposição do lixo orgânico produzido nas regiões metropolitanas. E se o Brasil não fizer mudanças no manejo de seus resíduos, a emissão de metano deve crescer 7% nos próximos sete anos. Mas se adotar uma gestão consciente do lixo orgânico pode zerar a liberação do gás na atmosfera. Um passo importante para cumprir os acordos globais sobre o meio ambiente. 100% viável a gente implantar sistemas de resíduo zero nas cidades, das mais variadas formas, dos mais variados portes. Demanda vontade política, e aí o cidadão só vai se engajar em uma política pública se o Estado der o exemplo fazendo também. O principal exemplo do país vem de Florianópolis, onde a coleta seletiva recolhe 7 mil toneladas de restos de alimentos e resíduos verdes por ano. O município distribui o lixo para cinco pontos de compostagem. Ainda a distribuição de composteiras domésticas entre os moradores da ilha. Bom para o bolso, melhor ainda para a natureza. Só hoje, em 2022, se manda um ganho de 1 milhão e R$ mil reais por ano com o desvio do aterro sanitário. Para o lixo orgânico, a compostagem é a melhor saída. Na maior cidade do país, são cinco pátios que cuidam desse tipo de processo. Além de bom para o meio ambiente, o composto produzido aqui serve como adubo das praças e parques da capital. Cada pátio recebe até 10 toneladas de material orgânico por dia. No fim do processo, o lixo se torna duas toneladas de composto. Este centro de compostagem, por exemplo, recebe o resto de alimentos de mais de 100 feiras da cidade e do mercado municipal. Aqui a gente traz os materiais para realizar a compostagem. Então, o material aqui é triado... E vem para as leiras, que são essas fileiras aqui atrás. Nela a gente envolve todas essa, essas camadas e faz como se fosse um, um forno ali dentro. Né? Então o material esquenta e faz com que esse material vire o composto orgânico, que pode ser usado como adubo da, né, das plantas e até mesmo para os parques aqui da cidade.